Em Survival VD Serra Leoa, Rainer, que tinha uma aliança com Nayara e Sardinha, acabou presenteando a sua aliada com o martelo do desempate. Entretanto, no F8 do jogo, cada um deles recebeu quatro votos. <risos> Esse empate em Nayara e Hayden obrigou com que Nayara usasse o presente para eliminar o aliado. Perseguido por essa má decisão por mais de um ano, o poder está de volta para tentar limpar o que foi deixado para trás. Você conseguiria quebrar essa maldição?